Eu é, sou. I é, Robert Runley. Ha ha! Wipe-fi? Blo, Black Blacklist. E saudação internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está. no Viterando Jogos! E no vídeo de hoje continua a nossa tão aguardada série de The Sims. Agora com The Sims 2! se você é novo por aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você quiser que eu traga mais The Sims pro canal, não esquece do like. Vamos começar aqui criando uma família, que na verdade é a mesma família jogada no The Sims 1. Vamos tentar aqui continuar de onde paramos. Começando por Ludovico. E agora a Lola. Por último, mas não menos importante, o Max. Esta série aqui será a continuação direta dos vídeos jogando com The Sims 1. Se você perdeu e quiser conferir, clica aqui no card e confira a playlist correspondente. Recomendo fortemente que você assista os vídeos de The Sims 1 porque esses vídeos aqui serão continuação direta. Muito bem, queria aqui a família Elegância. É, no entanto, eles vão morar em casas separadas. Quem diria, hein? The Sims de volta ao canal. Vamos começar aqui. Construindo a casa do Max. Muito bem, a casa está pronta e está custando 19.549. Vai dar para começar. Mas Vamos começar pobres de maré de si Então, então a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar trabalho. Estagiário do embaixador. <risos> Professor de aeróbica? Não. Cientista, começando como cobaia. Pode ser, vamos lá. Agora a gente vem de computador. Ele vai precisar de algumas habilidades. Vai avançando o trabalho. Beleza, ganhamos um ponto de lógica. E é isso aí, nossa primeira promoção. Promovido para assistente de laboratório. Ah, uhum. Opa, telefone! Ih, olha só quem tá no telefone! Sim, é amiga do Max! Lembra dela? Ela também apareceu na série do The Sims 1 Agora eles estão adultos! Ha, que legal! Eles são amigos de infância! Ela também veio morar em Bela Vista E isso é bom, porque assim como no The Zoom, Vamos precisar de amizades para poder avançar no trabalho Vamos ganhar alguns pontos também Então vamos recuperar as energias Para voltar para o trabalho em perfeitas condições Para ganhar a tão aguardada promoção muito bem, começamos aqui um novo dia, vamos tomar café... E olha lá, outra oportunidade. Beleza, o Max passou no teste. E foi promovido para pesquisador de campo. Beleza, fomos promovido. E olha quem veio com ele do trabalho. Sim, é aquela que estava no telefone agora há pouco. Muito bem, vamos entrando, vamos entrando. Que lembre-se, a gente não só tem que conseguir amizades novas, como temos que cultivar as que possuímos, se ficar muito tempo sem se falarem, a amizade vai pro saco, eles acabaram de chegar do trabalho devem estar famintos, então vamos fazer aqui o um jantar. Ai! Sim. O dedo! Cortou o dedo! Ah, tudo bem, o molho é vermelho mesmo! Ninguém vai saber se tiver um ingrediente a mais, né? <risos> Vamos servir! Muito bem, tá na mesa! Na mesa certa, vamos lá. Hum. Muito bem, bom apetite. Cerve nele. Hum, você Hello, a mm, show. Uh-huh. Evo... What is it? Isme? me. What is it? What is is is it? Vamos fazer um brinde. Afinal a de contas, conta. acabamos de ser promovido. Ah, que beleza. Foi um prazer, Revela. Até a próxima. Essa amizade está ficando cada vez mais forte. Agora vamos nos arrumar para mais um dia de trabalho. Ih, chegou o empregado. Chegou a carona Vambora Chegou a conta pra pagar Ih, outra oportunidade Ele deve entrar nas ruínas ou buscar ajuda? Buscar ajuda, é claro Beleza, foi promovido para líder de projeto. Muito bem, mas só a Cassandra não será o suficiente para seguir avançando. Então vamos providenciar mais amizades para ele. Começando aqui criando... Então vamos criar uma nova sim. Ela que vai ser uma, uma das vizinhas, né? Então vamos colocar nessa casa aqui que custa 19.744. E é a, a mesma coisa, já chega na casa sem dinheiro. Vamos pro trabalho. Vamos buscar trabalho. Porque senão vai a falência muito rápido. Já, já chega sem dinheiro, né? E já chegou a visita. Olha só quem tá aí. Sim, é o Max! Vamos conversar com ele. Sim. Vamos, vamos levar para dentro. Assistir uma o materializãozinha. Muito bem, eles já se conhecem agora Ai, ai, ai. ai. Bem, agora vamos dormir. Boa noite. O seguinte Descer A carona vai chegar a qualquer momento Vamos fazer nada muito complexo Que é, é pra ela não se atrasar Ou acender o fogão? Vamos tacar fogo mesmo. Vamos acender o pavio, vamos ver. E é isso aí, beleza, ganhamos dois pontos de culinária. Que beleza. ela também já foi promovida. Saindo da frigideira para cair no fogo, você não tem mais que limpar, mas. Lidar com trabalhadores famintos e troças de adolescentes será crucial para o seu desempenho. E lembre-se, sorria sempre! <risos> Um dia Hoje já podemos ir com mais calma Chegou, vamos embora. Boa, acertamos de novo. Ganhou um ponto de criatividade. É, vamos treinar a cozinhar em casa Porque, pelo visto Vai precisar Depois de todo esse sucesso, ela merece descansar. Agora vamos deixar a Letícia de lado e vamos voltar para Max. E Agora vamos fazer Max visitar outras casas também. Agora ele já é amigo da Cassandra, da Letícia e agora vamos em busca de mais amizades. Começando por Brenda Malpaga. Ah. Olá, muito prazer. Mas o que é isso? Ai, é vai dar. Esse lá? Lalo, Lalo. O oh, pote lapá. Hum, Jung. Vai, ah, sou pau. Ih, ela tá caidinha por ele. Ah, uh, Blazer. Muito bem, Quando isso, o Letícia vai fazer a compra. Zinho, yeah, já perdeu? <risos> <risos> Tanto macete, teste na primeira atacada. Country. Vamos convidar o Max. Ah, festa, festa, festa. É, babá. Ah, quem foi que disse que eu sou mecânico? Que beleza, Letícia fez um bolo. Ha, chegou bem bem a tempo. <risos> Ah, esse bolo uh, deve uh, estar uh, muito uh, bom. como é que você vai lá pegar outro pedaço? Muito bem. Agora vamos assistir TV. Vou ler uma revistinha. <fim> Ha, <laughs> ha, Crab does a glon. Shabba da ding. Dang. Bomba deep dough. Oppa ding, gogi. Soki hash nor. Glyphor. <laughs> jabba, jabba? jabba ba Jabba? Jubi zish, baba. Jabba ba, ba. Jabba da -ba. <laughs> jabba, <jabbabba. laughs> Agora vamos visitar as caliente e ah, ah, já foi para a oficina, né? See E agora vamos para a mansão assombrada de Cassandra é isso? Oi, gente, oi, gente. Oi, gente. Oi, Hum. Hum. Hum. Aí ah, eles começaram a numa boa Ah, vamos cair fora daqui Muito bem, agora já deve ter amizade suficiente Para avançar mais um pouco É isso aí, beleza Foi promovido para a Inventor É isso aí, mais uma promoção! E agora, as Irmãs Gêmeas os Traseiros! Que isso? Ah, fui trollado! Como é que foi trollado pela garota? O uh, que Bom que aqui a gente já faz duas episódios de uma vez bem, melhor ir, já tá ficando tarde, e vambora, corre, e corre que você tem que acordar cedo pro trabalho, não dá tempo de dormir, o suficiente, Muito bem, agora que ele já é bem sucedido, já podemos dedicar a uhum. família. E agora the vamos place. chamar a Letícia para sair. Afinal de contas, como é que você vai criar a família se não pode dar no atenção the... a ela? Le né? le <laughs> então é isso, espero <sin> que você tenha gostado. Aí. Se, hmm. é se <risos> quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. E até a próxima. Aqui em Bela Vista temos quatro lotes comunitários. Muito bem, chegamos. All those stars, as I it you? Your see that to you? And it's Bravo, bravo, bravíssimo!